Hoje vamos contar uma história sombria. É a história do seno e da trigonometria. Tales de Mileto, que viveu entre 625 e 547 a.C., é considerado o pai da matemática e é significante que uma das poucas realizações matemáticas atribuídas a Tales foi um cálculo de sombras. Tales, o primeiro personagem associado com matemática no oeste, usou essa habilidade para determinar as alturas das pirâmides do Egito. Como ele fez esse cálculo? Isso é verdade ou é lenda? Parece ser uma lenda e é relatada mais ou menos assim. Ainda que o rei do Egito admirasse Tales por outras razões, ele particularmente gostava da maneira pela qual mediu a altura da pirâmide sem truque nem instrumento, meramente posicionando seu corpo na extremidade da sombra da pirâmide projetada pelos raios do sol, formando então dois triângulos e mostrando que a altura da pirâmide estava para a altura do corpo na mesma razão que as respectivas sombras. É a sombra em ação. Já viu sombra em ação? Agora, a sombra, só se for assombração. Engraçadinho, vou fingir que não ouvi. Bom, parece que muitas sociedades antigas baseavam-se na observação das sombras com os propósitos religiosos e de agricultura. Colocando-se uma estaca vertical em um terreno plano, podiam marcar o mais longo dia do verão e o mais curto dia do inverno. Dessa forma, podiam planejar o plantio dos alimentos. Existem evidências indicando que babilônios, egípcios e chineses desenvolveram técnicas precisas de observação celeste usando somente uma estaca ao polo, observando a posição de sua sombra. Esse polo é mais comumente chamado de gnomon, seu nome em grego. Professora, a senhora me desculpe, mas não estou vendo relações entre as sombras com a trigonometria. É mais ou menos claro. Você coloca um gnomon de medida conhecida e então mede a sua sombra. Veja que você está fazendo medidas em um triângulo. Além disso, retângulo. Em grego, triângulo significa trigonon. E trigonometria significa trigonon mais metria. Medida de triângulos. Ou seja, tem tudo a ver. Professora... A senhora conhece aquela história onde dois catetos se encontram num ângulo reto, escondidos da hipotenusa? Joãozinho, eu não estou interessada em suas brincadeiras, mas eu posso contar a história do seno e da sombra. O seno tem sombra? Não é a sombra do seno, mas o seno e a sombra. Não poderia ser o seno e o sombra? Ficaria mais horripilante. É difícil precisar quando o homem olhou para a esfera celeste e começou a procurar entender o movimento dos astros e das estrelas e usar tudo isso de forma prática. Já sei, já sei. Foi no tempo de Cabral. Não, Joãozinho. Foi muito antes, muitos e muitos séculos antes. E como a senhora sabe? Bom, nossos conhecimentos sobre o antigo Egito começaram com o estudo de uma pedra achada no Alto Egito. Isso em 1799. Nessa pedra havia inscrições em grego, demótico hieróglifos. Demótico era a língua falada no Egito no tempo de Cleópatra e os hieróglifos era escrita usada no tempo dos faraós. É curioso que quem achou essa pedra foi um nobre muito rico que acompanhava o imperador Napoleão Bonaparte em suas expedições. Esse nobre era muito culto e conhecia profundamente matemática e física. Ele escreveu um trabalho revolucionário sobre o caráter ondulatório da condução do calor usando funções trigonométricas em quase todas as páginas. Seu nome era Joseph Fourier. Mas quem começou a tentar decifrar as inscrições foi um jovem chamado Thomas Young, fazendo uma espécie de dicionário. O curioso é que Young foi um dos pioneiros no estudo do caráter ondulatório da luz. Ele também sabia bastante trigonometria. Então a pedra era sobre trigonometria? As inscrições na pedra versavam sobre assuntos religiosos. Foi escrita por volta de 200 anos antes de Cristo, junto com o tempo de Cleópatra. Essa pedra é bem conhecida e vocês já ouviram falar dela certamente. A Pedra de Roseta. Mas o professor de história falou que a Pedra de Roseta foi desvendada por um tal de champinhão. É Champollion, Joãozinho. Foi sim ele que completou os estudos da Pedra de Roseta. Mas não deixa de ser curioso, é que Fourier e Yang entraram na história da pedra e sabiam bastante a trigonometria. Além disso, foi o desvendamento das inscrições da Pedra de Roseta que abriram o caminho para o conhecimento da matemática na época dos faraós. Os faraós sabiam matemática? Provavelmente não. Eu sei que é difícil para você, Joãozinho. Mas pense um pouquinho e me diga. Certamente você já viu uma fotografia de uma pirâmide. Você percebeu que a inclinação de cada um dos quatro lados é exatamente a mesma? Já imaginou que coisa desengonçada seriam as pirâmides se cada face tivesse uma inclinação diferente? Então, não seria interessante descobrir como eles conseguiram a mesma inclinação? Já sei! Eles inventaram e usaram trigonometria. Dizer que eles inventaram a trigonometria é um exagero. Mas um papiro achado em 1856 por um escocês chamado Hind contém uma coleção de problemas de interesse matemático. Graças aos conhecimentos obtidos no estudo da pedra de Roseta, o papiro foi completamente estudado e traduzido para diversas línguas. Vamos lá, o problema de número 56 é o seguinte. Se uma pirâmide tem 250 cúbitos de altura e sua base mede 350 cúbitos, qual é o seu seced? O que é isso de seced? Não, Sofia, o papiro não diz, mas seguindo o raciocínio da solução, chegando se a resposta, percebemos que seced é a cotangente do ângulo entre a base da pirâmide e suas faces. Aplicando-se o um método descrito no papiro para o cálculo da inclinação das pirâmides mais conhecidas, o Kefren e Miquerinos, obtém-se as inclinações corretas. Conclusão, pelo menos uma trigonometria intuitiva eles deviam conhecer. Agora é tempo para um intervalo. Enquanto isso, pensem no seguinte. O papiro Hind foi copiado mais ou menos em 1700 a.C. Tales viveu por volta de 600 a.C. Se os egípcios sabiam calcular a inclinação de uma pirâmide, não saberiam calcular a altura? Série Matemática. Série Mátema Vamos recomeçar nossa história com um grego, que se chamava Hiparco de Rhodes. O sobrenome vem do fato de ter vivido na ilha de Rhodes. Isso se passou entre 100 a 200 anos antes de Cristo. Bem, mais ou menos 1650 anos antes de Cabral, certo? Olha aí, o Joãozinho já aprendeu a somar. Não provoque, Sofia, deixe-me continuar a história. Hiparco olhava para o céu e imaginava um arco entre dois astros. Quis então calcular a distância entre esses dois astros. Como é difícil medir arcos, resolveu medir a corda que uniu os extremos do arco. Imaginou um triângulo, em que ele era um dos vértices e origem do ângulo oposto à corda. Ah, mas como ele podia medir a corda se não conhecia os outros dois lados do triângulo? Bom, aí ele fez uma hipótese. O arco era parte de uma circunferência com raio medindo 3.438. Então, ele elaborou uma tabela com os comprimentos de cordas relativos a vários diferentes ângulos. Mas por que ele escolheu 3.438, e não qualquer outro valor? Porque nesse caso, o comprimento da circunferência é 21.600, que é igual a 360 vezes 60. Então, cada minuto de arco corresponde a uma unidade de comprimento da circunferência. Mas como ele fazia essas contas todas, professora? As tabelas de Hiparco não sobreviveram, e a gente não sabe como ele fazia as contas. O que sabemos de Hiparco é pelo que os outros gregos deixaram escrito. Que outros gregos? Entre os anos de 85 e 165 d.C., viveu o maior astrônomo grego, Cláudio Ptolomeu. Ele escreveu vários livros. O mais importante foi Matemático-Sintaxis, ou Coleção Matemática. Depois, essa obra ficou conhecida como Mégis de Sintaxis, ou Grande Coleção os árabes passaram a chamar a obra de Almagiste e acabou sendo traduzida como o Almagesto. O que se trata esse indigesto? Joãozinho, mais respeito! O Almagesto de Ptolomeu trata da visão grega do universo. Essa visão do universo permaneceu aceita por mais de mil anos. O que nos interessa aqui é que Ptolomeu começa com um amplo estudo de trigonometria plana e esférica. Sua intenção era elaborar uma tabela de cordas mais precisa do que a de parco. Então foi o Ptolomeu que criou o seno e o cosseno? Não, ele e outros gregos faziam uma trigonometria que significa medida de triângulos, mas não usavam nomes especiais. Mas como apareceram o seno e o cosseno? As tabelas de parco e o Almagesto de Ptolomeu foram parar na Índia. Os indianos fizeram tabelas de cordas, mas usando meia corda. Agora, metade da corda é determinada pela bissetriz do ângulo. Dessa forma, aparecem naturalmente dois triângulos retos. Olha aí os catetos que o Joãozinho tanto queria! Professora, mas então foram os indianos que inventaram o seno? É, num certo sentido sim, mas eles chamavam de meia corda mesmo. O termo seno apareceu muito mais tarde. De qualquer maneira, parece que os indianos conheciam as obras de Hiparco e o Almagesto de Ptolomeu. Por que parece? O valor do raio e outros detalhes coincidem, sim, completamente com os de Hiparco e têm semelhanças com o Almagesto. A contribuição indiana chegou às mãos dos árabes. Além disso, os árabes tiveram acesso a cópias dos trabalhos gregos sobre astronomia. Ué? Para andar de camelo precisa saber astronomia? Não, Joãozinho, o problema é outro. Você tem que saber que depois da morte de Maomé, os árabes se reuniram e formaram um grande império. Esse império ia da Espanha até a Índia. Fizeram uma revolução na agricultura e resolveram absorver todo o conhecimento dos gregos e também dos indianos. Começaram também a fazer importantes contribuições originais. Por exemplo, criaram a álgebra e os conceitos de sombra direta e sombra inversa e ainda tabelaram as sombras. Mas que história é essa das sombras? É o seguinte, os gregos e os indianos só usavam a corda e a meia corda que virou o seno. Por volta do ano 900, o astrônomo árabe Al-Batani usou não só o seno, mas o complemento do seno, o cosseno. Um século depois, por volta do ano 1000, o astrônomo chamado Al-Biruni escreveu uma obra que chamou Tratado Exaustivo das Sombras. Nesse tratado, Albirune estuda o comportamento da sombra de uma estaca colocada perpendicular a um piso plano e de uma estaca presa perpendicularmente a uma parede. Eram as sombras diretas e reversas, e depois, muito tempo depois, viraram cotangente e tangente. Bom, só está faltando a secante e a cosecante. É, mas todas as seis funções trigonométricas aparecem no trabalho de Jabir e Binaflá. Trabalha uma crítica ao Al majesto de Ptolomeu e incorpora os conhecimentos árabes. Foi escrito por volta do ano 1100 e, 50 anos depois, já estava traduzido para o latim. Deve ser difícil traduzir do árabe para o latim. Eu não sei nada de árabe nem de latim. Pois é, justamente na tradução do trabalho de Jabir e Binaflá é que apareceu o termo seno. Os árabes não deram nomes especiais para as funções trigonométricas. No caso da meia corda, utilizaram a mesma expressão indiana, dia. Mas como em árabe são utilizadas somente consoantes, o tradutor viu no texto JB supôs que significava jaib. Essa palavra corresponde, em latim, a sinus. O termo tornou-se usual e em português virou seno. O termo cosseno é uma abreviação complementar do seno. Os outros termos apareceram pouco antes da época de Cabral. Bom, a história acabou. Podemos ir embora? Quase lá, Joãozinho. Pouco antes de Cabral, os nomes já estavam estabelecidos. Mas lembre que tudo isso era considerado como preliminares para o estudo da astronomia. Aparecem, então, três matemáticos que tornaram a teoria muito parecida com a que estudamos hoje. São eles, Héticos, que viveu entre os anos de 1514 e 1576, que estudou com o Copérnico. Régio Montanos, que nasceu em 1436 e morreu em 1476, que realizou a maior obra com o título Triângulos de Todos os Tipos, publicado em 1463. E, finalmente, Bartolomeu Petiscos, que viveu entre os anos de 1561 e 1613 e que inventou o termo trigonometria. A partir de então, a trigonometria tornou-se uma disciplina independente da astronomia. E agora sim, nossa história acabou por hoje. Série Mátema. Uma criação M3 Matemática Multimídia.